Oi, você chegou ao canal Ciência Terra Nova, muito bem-vindo. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou Evandro Sanguineto, biólogo, especialista e mestre em meio ambiente e recursos hídricos e doutor em ciências ambientais. O foco do canal está dentro da grande área das ciências ambientais. E o que a gente vai ver por aqui são pesquisas, estudos, pensamentos, reflexões e também práticas dentro da grande área de ciências ambientais, com um enfoque em soluções baseadas na natureza, sustentabilidade e biofilia. Então, trocando em miúdos, o que é que a gente vai ver aqui no canal? Uma infinidade de coisas, design ecológico, tecnologias vivas, aplicadas ao saneamento ecológico, para o tratamento de águas pretas e cinzas, a partir de residências, né? ou de sítios, chácaras recuperação de áreas degradadas, transição cidade-campo, urbanismo biofílico sustentável, transição das cidades para um, um urbanismo mais sustentável, mais biofílico, gestão da paisagem, gestão hídrica, solos, clima, relevo, uma infinidade de, de coisas... Tudo isso atrelado às ciências ambientais e também pensando em tecnologias, em ciência baseada na natureza. A gente aprende com a natureza, traz esse conceito para dentro do, do trabalho e cria soluções a partir daí. E essas soluções, elas têm sido pensadas nos últimos 10, 12 anos, desde o início, né? de maneira que sejam soluções de baixo custo, alta eficiência, né? validação científica, baixa manutenção, baixo gasto energético, de maneira que a gente vai reproduzindo os conhecimentos naturais e construindo soluções para os desafios do cotidiano. Legal? Então, sempre para atender pessoas, pequenas comunidades, é, sítios, chacras, é, zona rural e urbana. Então, tem aí também planejamento urbano e rural, tem uso e ocupação do solo, tem planejamento de, de propriedades, um punhado de, de coisas a gente vai ver aqui no canal. Legal? Então, tiverem curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, clica no sininho para receber as notificações entra aí no grupo do WhatsApp, a descrição está nos vídeos aí embaixo, é, ou segue a gente nos outros canais também, Facebook, Instagram, a gente está ampliando as possibilidades. Tudo bem? Então, por hoje é isso, um grande abraço e a gente vai se vendo ao longo dos vídeos.